Você já pensou em criar conteúdo online, mas não sabe por onde começar? Fica travado? Vê que todo mundo consegue colocar muitos materiais, mas você não sabe exatamente o que postar, como postar e onde postar? Nesse vídeo eu vou te contar como você pode criar uma pauta de conteúdo, como estruturar o seu conteúdo em si, onde você vai pesquisar, pesquisar palavras-chave e organizar para que o seu conteúdo seja encontrado pelas pessoas que estão buscando. Esse é o episódio número 6 da nossa série Desbloqueio Digital. Então caso você não tenha assistido Caio de Paraquedas nesse vídeo, fique tranquilo. Eu vou deixar um link na descrição, basta você clicar e assistir todas as aulas que já foram liberadas dessa série. Nessas aulas eu falo desde como você estrutura um negócio digital, até como você identifica o teu público-alvo com algumas ferramentas simples e também deixo muitas tarefas para que você consiga executar sem precisar pagar nada, sem ter que entrar em curso, sem nada disso. Basta você clicar no link que vai estar na descrição e acessar todo esse material. E deixa aquele dedo no like aqui, pra você não vai custar nem 10 segundos, mas para o YouTube e pra mim, vai ajudar bastante para que o canal se desenvolva e cresça. O YouTube ele entende quando tem likes, comentários, que o vídeo precisa ser mostrado para mais pessoas, então ele aumenta a distribuição dele. Então deixa aquele dedo no like aqui para ajudar o canal a crescer. E o último aviso, o material complementar dessa aula tá no grupo do Telegram, eu vou deixar um link aqui na descrição para você acessar o grupo. Por que que ele tá no grupo? porque o link lá não vai expirar praticamente nunca. Então todo material complementar, independente da época que você assistir esse vídeo, ele vai estar disponível. Basta você procurar lá no grupo que vai ter o material complementar de cada aula. Tem até uma lupinha lá que pode pesquisar e vai facilitar muito a sua vida. E vamos parar de enrolação e vamos direto logo para esse conteúdo. Toda vez que você busca criar algum conteúdo, você precisa saber exatamente para quem você está falando. E a gente falou muito bem na aula de persona, público-alvo, como definir o seu público-alvo e entender o que eles querem ouvir e qual tipo de conteúdo que você vai produzir. Caso você não tenha visto, está na descrição, está nos cards desse material, basta assistir a aula e preencher a sua persona. Persona preenchida, você sabe as dores, os desejos, tudo que o seu público quer, as necessidades. Claro, muitas vezes não está 100% perfeito, mas o que você pode fazer para pensar no seu conteúdo? Você vai pegar todas as dores, todas as ideias que você tem ali em relação às dores, desejos do seu público E vai fazer uma pesquisa para entender se tem volume de palavras Para que você possa criar conteúdo em cima daquela pesquisa E para começar vamos falar de uma ferramenta muito simples chamada Answer the Public Como assim? Suponhamos que você quer falar sobre decoração de ambiente Você é um arquiteto ou um designer e ele quer falar um pouco mais sobre decoração de ambiente Esse é o seu tópico Vamos usar ele como exemplo hoje Você pode abrir esse site, Answer the Public E colocar aqui uma pesquisa simples sobre o assunto que você quer. Nesse caso, eu vou colocar aqui Brasil e vou colocar aqui decoração de ambiente. E vou fazer uma pesquisa. E o resultado vai ser basicamente dessa forma. Ele vai levantar expressões que sejam relacionadas à palavra que eu pesquisei. Então, onde são, qual é, por que, quando, por que separado, o que e etc. E, claro, eu vou analisar. Feito isso, você vai ter um monte de ideias aqui de possíveis palavras. Você pode clicar aqui em data para analisar de maneira mais simples, tirando essa bola que tem aqui em cima. Tá, só isso você não tem o volume, você tem ideias. Pegando essas ideias, o que você pode fazer? Você pode vir aqui no Ubersuggest, que é uma outra plataforma, e colocar. Por exemplo, eu vou usar aqui decoração de ambiente na Ubersuggest. Essa plataforma me dá o volume de buscas que tem aproximado uh, mensalmente sobre aquela palavra-chave. Basta você alterar a palavra para você entender. Nesse caso, decoração de ambiente, ela tem um volume de 2.400 por mês. Tem aqui dificuldade, dificuldade até um pouco alta, é complexo, mas você tem um volume interessante. Você vai analisar aqui, eu tenho, você pode brincar nessa plataforma, tá? Você vai analisar aqui, palavras-chave que são relacionadas. Decoração de ambientes, com S no final, tem 2.400. Decoração de ambientes pequenos. 720 buscas e assim por diante você pode procurar várias outras e descobrir também quais são as páginas mais ranqueadas nessa área feito isso o que você vai fazer você vai pegar no material complementar e vai começar você vai ter essa planilha no material complementar basta você vir em arquivo e fazer uma cópia você vai fazer uma cópia para você dessa planilha e o que você faz você vai colocar a palavra-chave que você encontrou lá o volume de busca que ela tem na Ubersuggest então por exemplo Decoração de ambiente, eu vou copiar essa palavra-chave Eu vou colar aqui E eu sei que ela tem 2.400 Você pode colocar da forma que você bem entender Eu vou colocar 2,4K porque eu gosto de me guiar dessa forma Mas você pode colocar 2.400 também, sem nenhum problema E eu vou colocar aqui o B Para eu lembrar que esse volume eu vi na Ubersuggest Ok? Ok? E agora você vai levantar o máximo de palavras-chave relacionadas e vai colocar aqui as palavras e o volume. Tá, às vezes você não quer fazer só por essa ferramenta, eu gosto muito de usar um plugin aqui no youtube quando eu quero pensar em vídeos, então eu venho, eu utilizo esse plugin chamado VidIQ. basta você procurar ele, vidiq.com, e fazer o cadastro e instalar ele no seu próprio navegador google chrome, que é essa extensão aqui. Feito isso, quando você entrar no canal do YouTube, ele vai te dar todos os parâmetros relacionados a uma busca. Então, estou aqui. Eu abri o YouTube e vou colocar a palavra-chave que a gente está pesquisando nesse, nesse vídeo. Quando eu pesquisar, o que, que ele me dá aqui de informação? Está aqui, vídeo aqui. E ele tem as informações que a média de visualizações dos vídeos com essa temática, com essa palavra-chave, é de 223 mil. A máxima, o vídeo com mais visualizações... De mil competição, a competição está aparecendo aqui como baixa. Quando a competição está baixa, você entende que não é tão complexo ranquear um conteúdo nessa página, então vale a pena você criar algo nesse contexto. Quando a competição estiver alta, já é muito mais difícil. Você vai ver que tem canais gigantescos e você não vai conseguir ultrapassar eles. Outra sugestão: você analisa aqui o seguinte: ó, esse canal que tem esse vídeo aqui, ele tem 220, 210 mil assinantes. Esse canal aqui tem 895 mil, uau! Esse tem 462, esse tem 1 milhão. Se você reparar, os canais que estão na frente tem uma quantidade muito alta já de seguidores. Então talvez essa palavra não seja tão simples eu ranquear aqui. Mas você pode ir descendo e procurar para ver se tem. Opa, 44 mil já é uma quantidade pequena, então bem menor do que os outros. 1940 já é menos ainda, você pode criar algo, tá vendo? E se reparar, ó, foi postado há 4 anos, foi postado há 3 anos, há 4 anos. Então, é possível ultrapassar essas pessoas, porque o conteúdo é bem antigo já. Então, você consegue ultrapassar sim, se fizer um material legal. Ok, você vai levantar todas essas palavras e vai brincar aqui na sua pauta de conteúdo. Eu vou colocar aqui, na minha pauta de conteúdo, o que ele me deu de informação aqui em cima. 223 mil visualizações médias. Então, eu vou colocar aqui, no mesmo espaço aqui, 223k no vídeo você pode colocar o que você quiser aqui para ter como referência eu vou colocar o vídeo aqui 223 mil no vídeo aqui tá, brinquei aqui fiz todo esse material, outra coisa que você pode fazer para pesquisar palavras, você pode vir aqui ó, e colocar decoração de ambiente e apertar um espaço, que ele vai colocar pequeno, de trabalho e você vai tendo ideias de conteúdo então vamos lá, pequenos esse aqui já tem uma concorrência média, tá vendo? então é um pouco mais difícil de ranquear e claro, provavelmente tem canais muito maiores aqui ranqueados nessa palavra-chave mas tem uma média de 255 mil vamos lá, vamos pesquisar mais um pouco decorar ambientes pequenos gastando pouco é outra palavra aqui interessante Ó, já tem um volume de buscas mais alto, de visualizações mais altas e ele tem uma concorrência maior ainda é mais difícil ranquear Ok, por padrão, normalmente quanto mais específico, mais fácil é de ranquear. Mas nesse caso, por essa palavra aqui, ela acaba sendo um pouco complexa. Mas você pode ir brincando e entendendo mais cada vez o seu público. Por exemplo, um público que quer emagrecer, como emagrecer e você vai sair fazendo pesquisas aqui até chegar uma lógica do que você vai colocar. Por que, que eu falei para você pesquisar, levantar as palavras e tudo? Na hora de criar uma pauta de conteúdo, você vai vir aqui, nesse material aqui, simples, tá vendo? É uma planilha que eu fiz, que eu vou deixar disponível, tá no grupo do Telegram, caso você não esteja lá no grupo, só acessar lá e fazer uma cópia. Quando você abrir essa planilha, você vai precisar fazer uma cópia para você. E eu tenho aqui o volume. O que, que você pode fazer? Desses volumes, você levanta lá 50 palavras-chave dessa e o volume, você começa a pensar em tópicos do que você pode falar sobre esse assunto e... Além dos tópicos, você vai criar os títulos para o seu conteúdo. Como que você vai criar título para o seu conteúdo? Você vai entender qual o tipo de conteúdo, onde você vai postar e se você precisa de um título para ele ou não. Se for um artigo, por exemplo, você vai criar um título. Se for um vídeo do YouTube, qual o título que você vai pôr? Vamos lá, vamos pensar numa ideia aqui. Cinco dicas inacreditáveis. Cinco dicas inacreditáveis na hora da decoração. De ambiente estou dando um exemplo, você pode pensar em outros modelos de título, eu coloquei um exemplo simples mas por que pensar no título primeiro e não no conteúdo porque quando você pensa no título você tem uma base do que você vai colocar ali e tendo essa base, basta você pesquisar e adicionar no seu vídeo, vai ficar muito mais fácil de produzir o conteúdo e se você fizer isso várias vezes, você tem vários exemplos que você pode usar para a mesma palavra-chave às vezes você pode colocar aqui cinco coisas que não se pode fazer na, hora, na decoração de ambiente, ou os cinco maiores erros na decoração de ambiente. Eu estou usando o número 5, você pode usar qualquer coisa, mas entenda que você pode criar conteúdos tanto positivos quanto negativos em relação àquela palavra-chave e atrair pessoas interessadas no assunto. Eu gosto muito de separar aqui 3 a 4 títulos diferentes e produzir conteúdos diferentes para a mesma palavra-chave. Porque assim eu tenho uma semântica e faço com que o YouTube ou o Google ou outra plataforma entenda que eu estou produzindo conteúdo relacionado àquela palavra-chave e vários conteúdos, não um único conteúdo. Ok. Depois que de você pensar no título, você vai vir aqui e vai analisar o seguinte. Que tipo de conteúdo que você vai fazer? Eu deixei aqui um exemplo. Você pode criar um conteúdo que vai ser motivacional, pode ser um conteúdo que vai ser para vídeo, pode ser evento, pode ser live, pode ser artigo, pode ser o que você bem entender. Você vai listar aqui qual o conteúdo. Então, suponhamos que esse primeiro conteúdo vai ser um vídeo. Então, eu vou vir aqui e vou marcar que eu quero postar ele para o YouTube. Se você quiser usar em outras mídias, ok, você prepara e coloca qual mídia que você quer usar. Por quê? Ao fazer isso, você tem uma noção clara de como vai ser a sua postagem, a sua produção. E você coloca a data de quando você vai postar ele. Tem uma outra sacada final aqui, é você colocar as chamadas para ação. Então, você já tem que saber antes de gravar o seu vídeo, tá? Repare bem, isso tudo é antes de gravar o vídeo. Qual a chamada para ação que você vai fazer? O que é isso? CTA, chamada para ação. É você enviar a pessoa para alguma coisa. Você falar, clica aqui para fazer tal coisa, vai fazer o download ou acessa o material, faz essas coisas assim. Isso são chamadas para ação que você precisa ter no seu conteúdo. E como você vai pensar nessa chamada para ação? Antes mesmo de produzir o conteúdo. Porque você vai saber o que você vai falar, como você vai falar e para onde você vai direcionar aquela pessoa. Basicamente, é assim que eu monto uma pauta de conteúdo, pensando em estratégias Diretas. Tá, que tipo de conteúdo que você pode fazer? Você pode produzir conteúdo em vídeo, você pode produzir conteúdo em texto, você pode produzir conteúdo em áudio. Esses três tipos de conteúdo você pode mesclar em várias mídias. Uma live que você faça bem elaborada, você pode simplesmente pegar o áudio daquela live, cortar e fazer um podcast dele e colocar no Spotify ou no iTunes ou em outra plataforma de podcast. Você pode pegar trechos daquele vídeo cortar ideias e histórias daquela live que você fez e criar pequenos vídeos de um minuto e colocar no seu Instagram, no seu Facebook, etc, com um único conteúdo. Então como que você vai produzir conteúdo em massa? Você grava lives, você prepara para gravar lives e conteúdos mais complexos Onde você vai falar por várias informações e dessas informações você vai direcionar as pessoas. E no final, só é cortar e tem conteúdo praticamente por mês inteiro. É sério. Se você parar e gravar três lives em uma única semana, se você desmembrar esse conteúdo, você tem ele praticamente por mês inteiro. Basta você produzir e cortar cada texto. Você já tinha visto alguma estratégia dessa? Quer baixar essa planilha? É gratuita, tá? Só é você entrar no grupo do Telegram, vai lá, acessa o grupo do Telegram, tem lá o link para você fazer o download, independente da época que você está assistindo esse vídeo, você pode pesquisar lá como planilha de pauta de conteúdo e fazer o download dela, ou salvar e abrir no seu próprio Google Drive e usar todo o material digital. Feito isso, usando essa planilha, você vai ter uma pauta de conteúdo muito interessante, com as palavras-chave bem pesquisadas e tudo, mas calma aí, deixa eu te dar um bônus, se você ficou até o final, você vai ver isso, quem não ficou até o final e saiu do vídeo no caminho, perdeu. Basicamente, eu vou te mostrar a minha pauta de conteúdo e qual ferramenta que eu utilizo para manter a minha pauta de conteúdo. Vamos lá. Olhando a minha tela aqui, eu gosto muito da ferramenta chamada Trello. E a minha pauta de conteúdo, eu basicamente faço assim. Eu crio os meses e eu vou criando qual conteúdo eu vou fazer e eu vou postar. Nesse caso aqui, é esse vídeo que eu estou gravando agora. Eu já sei os próximos vídeos que eu vou produzir esse mês. Do mês que vem, eu ainda não preparei. Mas eu ainda vou parar para preparar. Em uma tarde eu preparo todo o conteúdo que eu vou produzir no próximo mês. E, claro, só os títulos, tópicos e pesquisas. Depois eu venho gravando e editando eles. Basicamente é assim que eu faço as minhas pautas. Se você gostou desse vídeo, então faz aquele favor de deixar o like aqui, se inscreve, ativa a notificação e também deixa um comentário. Qual a sua opinião sobre a pauta de conteúdo? Você acredita que uma pauta de conteúdo ela ajuda uma pessoa a ter mais resultado ou não? Nos vemos no próximo vídeo.